Mamãe vai-te buscar as pantufas, ok? Sentas aqui no sofá um bocadinho. Ai, Madalena, senta aqui no sofá a ver o panda. Boa? Ou quer vir com a mamã? Hum? Quer vir com a mamã? Não. Não? Queres sentar aqui no sofá? Não. Então, como é que vai ficar o café da mãe, tá? vai só ficar o café? Não. Ou queres vir com a mãe dizer bom dia à ao Bill? Ah, sim, mas mais ao colo. Bom dia. Há muito tempo, não é, mas cá estou eu. Eu agora de manhã, portanto, neste momento são 8h30 da manhã e é sábado. A Mandelei novamente acorda, dá -se o seu leitinho e eu vou fazer o meu café. Porque é sábado, são 8h30 da manhã, caneco. É? Eu ontem deitei-me, eram 3 Porque tenho direito. Portanto, vou ver este café. Vou deixar la ali um bocado entretida e depois, sim, avanço para o meu dia. Um então tive que apanhar o cabelo. Fiz uma máquina de roupa para fazer. Uma sorte que a mãe é da Madalena. E a Madalena, como só quer colo, pula neste leva-me contigo. Que são estes coisas de pano. Se vêm desse jeito. Ela não mostra quando eu estou a sentar, ela agachada. Mas já se levanta. Vamos só pôr a roupa na máquina. Já estamos bem belas, prontas para sair. Ela está cheia de sono, pode dormir aqui nas minhas costas. Pronto, ela está numa fase em que fazem-me esse xixi. Pela fralda, não sei o que é que está a passar. vamos ter Estou a sentir já fiz compras. Ainda bocado no Continente Online. Ontem à da manhã. Um, fiz compras no Continente Online e consegui entrega para hoje. Uh, e como nós vamos estar durante a tarde fora, uh, só marquei entrega para as, entre as 8 e as 10 da noite. É? Guarda! gostas de estar aí. Gostas... gostas de estar ao colo da mãe? É o Bill. É o Bill. Acordaram. Ao contrário, é o Bill e a é Bill! Muito bem. Estragado por causa da... do Rapid Cabo e vou preparar a mala dela para seguirmos viagem. Para seguirmos viagem, não vamos viajar, mas. É... A mala dela, coisa, com água, com os iogurtes, com as bananas, com brinquedos. Bem, entretanto, aproveito para vos mostrar o meu outfit do dia. Estas calças são da de... Lovis. Este top é da Buzina, é muita gira, é uma marca portuguesa, é muito gira, os colares são da Mesh, estou a falar baixinho que a Maralena está a dormir, os colares são da Mesh, que também é uma marca portuguesa, e os brincos são da arte Nova, são muitas giros. E o meu relógio, estes relógios não sei se vocês já viram ou não, tem que este o um relógio é de uma colaboração que eu fiz com a Danielle Wellington. Bem, tenho aqui as minhas caixas com a Danielle Wellington. Uh, basicamente, um, a minha caixa, tem duas caixas. Uma delas de é composta por, por, por este relógio dourado, com a respectiva pulseira dourada. E depois tenho o relógio prateado, com a respectiva pulseira prateada. Uh, estas caixas são uma edição limitada, que eu fiz com eles. Uh, e vocês podem ainda usar o meu código de desconto em cima deste desconto, que tem 15%, que é uma falda Sampai. Eu adorei fazer esta colaboração, está super giro. E pronto, é assim que estamos, foi assim que eu vou para este jantar de Natal, para começar a enfiar aqui um casaco. Estou E do nada ainda é pior Do nada, assustador Então, temos aqui uns updates no quarto da e Eu me sei, I'm a Dreamer E esta luz que é da Verde poder Pus aqui estas casinhas, temos este stickers da madalena, a cozinha dela, acho que ainda não tinha mostrado em vídeo Mas eu pus uma corda à volta dos puxadores, estes são a fingir que são os botões do fogão E peguei nos azulejos em stickers que sobravam na minha cozinha, pus um pedaço de cartão, assim E forrei, ficou assim, acho que está muito querida esta cozinha então, eu vou acabar de fazer a mochila dela lá embaixo também. Já tem aqui as pralas, as toalhitas, cremes da pralas, só tem os brinquedos. Vou só fazer a minha cana, a leite de casa, com a cana por fazer, portanto. Vou levar uma mantinha para a Magdalena, para o caso de ficar frio, vou ao lado e vou buscar o resto das coisas. Bem, volta à casa, volto aqui à minha cozinha, já dei comida aos meus doggies, o Gui foi passeá-los. Estou a comer agora. Estou a ver se seca é esta máquina de roupa um bocadinho, porque eu acho que é água que está a chover, então vou levar a roupa é um filme. E agora vou comer uma saladinha, porque eu amo uma saladinha. É isto que temos por agora, vou fazer a minha saladinha. Porquê que não? Sabes que pode aparecer? Ninguém morre. Mas não quer ser a protagonista do outro lado, não é? é a protagonista é, é a Madalena. Então vou fazer esta saladinha, daqui a nada também. Temos aí a entrega do continente online. Entre as 8 e as 10, eles estão aí. Entre as 8 e as 10? Sim. Ah, podem chegar tipo 10. Podem chegar às 10. Podem chegar às 10. Até porque a Madalena não vai à escola segunda e terça-feira, portanto temos de ter almoço planeado para segunda e terça-feira. Mas o jantar, nós, que normalmente não temos porque ela é na escola, almoça na escola, e lancha, e meio da manhã, e essas coisas. Portanto, tu, fiz encomenda para Olha, hoje. Recebi mensagem, estimado cliente, prevê-me fazer a entrega da sua encomenda, continente online às As... 8h10 e às 8h50. Mas... e devolva-me a sua encomenda anterior. Manda uma -me mensagem hoje, a dizer um intervalo das horas. E pronto. E é, é, é, aproveitem de levar os sacos da sua encomenda anterior. Olha. Para reutilizar. Eu já hoje reutilizei. Bananinha para os doggies? Benu? Beni Fiz banana? Vá, fica aí. Apanhas? Boa. Bananinha para o meu bilhinhos. Está com a caniselinha de Natal. Bem malta, isto hoje... Olha só. Líderes domésticas, desculpem. Mas, entanto, já chegou há imenso tempo o continente online, já arrumei as compras. Estava aqui a lavar as uvinhas. Faço com um E a lavar as uvinhas. Olha só, que belezura. Eu tiro logo das de... cenas. E. Enfim, agora estou aqui. Vou fazer uma sopinha, para nada. E se como já não fazia vlogs há imenso tempo. Uh, os meus últimos vlogs são muito diferentes da minha realidade atual. Vou passar para aquele lado que eu lá. os meus vlogs mais recentes que vocês têm acesso a antes, antes tinham muito mais um outro género de conteúdo que nada tem a ver com agora. Sinto que aqueles weekly vlogs que eu costumava fazer antigamente, os últimos que eu fiz foi tipo em 2010 B, foi em 2017, já estamos em 2019. Um, quando eu estive grávida, poucos weekly vlogs fiz e, e é engraçado ver como esta realidade é tão diferente no dia a dia é completamente diferente desde que tenho a Madalena e isso acho que já a maioria das pessoas sabem uh, que ter um bebê implica, sei lá, uma gestão completamente diferente e eu, e eu sinto que durante imenso tempo, não digo anos porque a Madalena tem um ano e meio mas eu, durante imenso de tempo, desde que a Madalena nasceu, eu procurei sempre encontrar a pessoa que fui antes de ser mãe. E isso causava muita ansiedade e acima de tudo muita frustração. Eu sentia-me frustrada por crescer o que eu antes era. Ou era por causa do cabelo, ou era porque estava com um dos mais quilos do que antigamente, ou era porque estava... Portanto, eu tive durante imensos meses à procura de uma falha que já não existia e que nunca mais vai existir e, e isso deixa qualquer mulher muito frustrada e... Atenção! Eu, eu, eu estava feliz, mas a, a frustração, mesmo no sentido de de querer voltar a ser uma coisa que nunca mais é possível eu, eu vou voltar a ser. então esta busca sempre constante por aquilo que a pessoa já foi deixa me super frustradas e se vocês forem mães ou, tiverem, ou se tiverem sido mais há, há muito pouco tempo é tudo muito normal e não procurem mais a pessoa que vocês foram antes porque essa pessoa nunca mais vai voltar e isso não tem que ser uma coisa negativa não tem que ser uma coisa má, muito pelo contrário sinto que sou uma mulher muito mais realizada hoje em dia um, e sinto-me completa, feliz e em paz comigo mesma. Um, antigamente era diferente, sabe? as coisas mudam, era simplesmente diferente. E aquela vida que eu tinha antes não, nunca mais era a vontade a existir. Aquela é uma fala que vocês conheceram há 10 anos e morreu. Não existe mais, nasceu uma nova, mas não é por isso que não é tipo, que ah, aquela pessoa nunca mais vai existir. Tipo, não, não vai, mas há uma, uma nova pessoa. Um, e pronto, é uma pequena parte que eu consegui fazer aqui neste vlog porque realmente é muito diferente um, para quem vê um vlog da a de anos atrás ou vê este 2, por exemplo uh, eu entretanto plumei, hoje estivemos a tarde inteira num almoço de Natal mas eu não filmei primeiro porque a Madalena estava muito needy e sempre agarrada a mim, queria muito mãe hoje portanto foi difícil uh, desagarrá-la de, de mim Uh, e também importava novamente, estavam outros, outros amigos nossos, também com filhos e não sei o quê, E não sei se as pessoas são confortáveis para o filme Portanto, foi um momento mais nosso e, e íntimo Portanto, não filmei nada, não fiz nada, só lá conviver com a malta E, e pronto uh, Por isso, malta, um grande beijinho a todos, muito obrigada Este foi um pequeno dia comigo E beijinho